Tudo bem com você? Aqui é a Janete Coelho, professora de canto popular em Camaraju e eu venho trazer para você mais um dicas de canto para que você possa estar treinando em casa e assim obter um resultado mais satisfatório ainda na sua voz. Esse exercício nós chamamos de estacato, que consta em você fazer pequenas pausas no seu abdômen a fim de incentivar, estimular o seu, o seu diafragma a te dar um apoio maior na voz. Geralmente as pessoas utilizam o pescoço causando, assim, algumas tensões, fazendo com que o som da voz fique menor, certo? Assim, então, pode causar um cansaço, trazer problemas é, posteriores, problemas na voz. E quando você passa esse apoio que fica no pescoço para o seu diafragma, que está situado na região do abdômen, você faz com que a sua voz tenha mais qualidade, tenha uma, uma expansão ainda maior Tá? nos trazendo assim um som mais agradável. Então, as nossas alunas, elas estarão fazendo junto comigo esse exercício. Espero que você goste do vídeo. Treine em casa também. Se tiver uma dúvida, envie para mim, que assim que possível eu vou te responder. Curta nosso vídeo, compartilhe com seus contatos e venha fazer parte desse movimento vocal. Abraços e até mais! mm <sweak>